Olá! Tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de matemática. E, nesse vídeo, vamos continuar realizando a demonstração do Teorema da Divergência. Para isso, vamos trabalhar agora com a parte da integral tripla de nosso problema, ou nossa demonstração que está aqui. Eu vou reescrever isso aqui para ficar melhor, ok? Então, temos aqui a integral tripla sobre a nossa região. Vamos assumir que é uma região do tipo 1, da parcial de r em relação a z, e isso vezes dv. Podemos reescrever isso aqui assumindo que primeiro vamos integrar o que se refere a z. Assim, eu vou integrar o que for referente a z. Inclusive, eu vou fazer isso aqui com uma outra cor. Iniciamos aqui a integral de z com o limite inferior em z na região de tipo 1, que no caso é f1, e o limite superior é f2. Sendo assim, vamos integrar de f de y até f y Mas de quê? Vamos integrar a parcial de r que se refere a z. Aí colocamos o dz aqui. Eu vou ter que integrar depois o correspondente a y e x ou a x e y. Assim teremos dx dy ou dy dx, que eu posso sim simplesmente escrever como dA. Eu vou colocar isso aqui entre colchetes para deixar bem claro o que estamos integrando. Ou seja, primeiro o que estamos fazendo é integrar em relação a z. Inclusive, temos os limites de integração aqui. E isso é muito simples. Isso tudo será igual à integral dupla sobre o domínio, e aí teremos o dA aqui. Vamos ver o que temos aqui dentro? Ou seja, qual é a nossa integral? Bem, vamos ver algumas propriedades aqui. Primeiro, isso é apenas apenas R ou R de x y, z em que z é avaliado quando z é f1 ou quando z é f2. Assim podemos fazer a subtração quando z é igual a isso de quando z é igual a isso aqui. Com isso temos que o resultado dessa integral é R de x y, z, em que z está sendo avaliado em f2 de x y menos R de x y, z, quando z é igual a f1 de x y. Vamos colocar isso aqui entre parênteses. Repare que isso é exatamente o que foi encontrado antes. Isso é igual a isso, o que demonstra que isso é exatamente isso aqui. Então, quando assumimos que estamos falando de uma região do tipo 1, nós chegamos à conclusão que as duas integrais aqui são iguais. Agora, utilizando o mesmo argumento, podemos chegar à mesma conclusão para uma região do tipo 2 e aí mostrar que isso é igual a isso. E o mesmo se aplica a uma região do tipo 3. Assim, chegamos